E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a expressar decimais em diversas formas. E, para isso, nós temos um exercício aqui. Quais expressões têm o mesmo valor que 8,76? Pause o vídeo e tente descobrir. Antes de começar a examinar essas alternativas, vamos entender o que representa o número 8,76 ou seja, nós temos 8,76. Vamos olhar para ele e vamos pensar no valor posicional. Aqui nós temos a casa das unidades, então, temos 8 unidades. Aqui a casa dos décimos, então, temos 7 décimos. E aqui nós temos a casa dos centésimos, portanto, temos 6 centésimos. Então, nós temos 8 unidades, ou 8 inteiros, 7 décimos e 6 centésimos. Ou então, nós temos 8 inteiros mais 76 centésimos. E se você pensar, isso é exatamente o que está escrito aqui na alternativa A. 8 unidades mais 7 décimos mais 6 centésimos. Então, eu posso marcar essa alternativa. Agora, essa alternativa B aqui, ela parece um pouco confusa, mas ela é bem simples. E, para entendê-la, vamos pensar de novo aqui no nosso 8,76. Se nós quisermos escrever dessa mesma forma, nós podemos pensar que o 8 é a mesma coisa que 8 vezes 1. Aqui, nós temos 7 décimos. E por isso, nós poderíamos representar como mais 7 vezes 1 sobre 10, ou 7 vezes 1 décimo. Isso somado com 6 centésimos. Então, mais 6 vezes 1 centésimo. E, com isso, você pode perceber que 8,76, na forma expandida, é a mesma coisa que está escrito aqui. Então, essa alternativa B ela está correta. Agora, na alternativa C, nós temos o um número expandido de uma forma decimal. Nós podemos fazer a mesma coisa com o 8,76. As oito unidades aqui, ou os oito inteiros, nós podemos representar assim, e somamos isso com os sete décimos daqui, então, 0,7 e somamos isso com os 6 centésimos daqui, então, mais 0,06. Ou seja, esse número aqui é a representação em partes decimais do número 8,76. E repare que é diferente da alternativa C, porque, observe, nós temos as oito unidades, temos os sete décimos, mas aqui nós não temos seis centésimos, nós temos seis milésimos. Então, eu descarto isso aqui. Agora, na letra D, nós temos o nome por extenso do número 8,76. E se você escrever ele por extenso, você vai ter oito inteiros, que são esses oito inteiros aqui, essas oito unidades. E observe que aqui nós temos 76 centésimos. Então, oito inteiros e 76 centésimos. E o que está escrito na alternativa D é oito inteiros e 66 centésimos, e não 70, como é o correto. E, por isso, descartamos essa alternativa também. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!